Que você achou dessa série e o que você achou do desempenho do Adão Onda na Olimpíada, doutor Mário? A série ainda, ainda vai ser lançada, aí, começa a partir do, do dia 1 de dezembro, né? vai ser o presente de, de Natal para todo mundo. Todo mundo está esperando aí o, o filme do Homem-Aranha, o Matrix, e quem é escalador tá doido para ver essa série aí, com certeza. O presente de Natal adiantado do, do Adão Onda para a gente. E eu estou louco para ver ela, porque, é, como bom Andretti, eu não imaginava que ele ia mostrar essa, esse percurso dele tão abertamente. Né? Ele tinha falado que que, que ia fazer isso, estava fazendo vídeos semanais, para quem acompanha o canal do Adão Ondra, até o início da pandemia, ele estava sempre fazendo vídeos todas as semanas, mostrando o percurso dele durante até a, o começo das Olimpíadas. Quando começou a Olimpíada, ele parou com esses vídeos semanais e começou a lançar mais esporadicamente, né? Mas o, essa série ela vai mostrar tudo isso compilado né? e vai mostrar as dificuldades que ele teve lá, né? A gente estava discutindo um pouquinho aqui, o Luciano. Eu acho que ele, que ele chegou um pouco... Acho que ele errou na periodização dele, nas Olimpíadas. Acho que ele chegou mais flácido lá, mais gordinho. Acho que ele não estava o Adão normal, que a gente está acostumado a ver. Olha aí, nesse vídeo aqui, ó, o cara está tá totalmente trincado, está mais para o Alex Megros do que para o Ondra. Aí, na, nas Olimpíadas, ele chegou mais para Mais para uma pessoa normal, né? e eu acho que, que foi isso eu acho que ele realmente aquela semana ali das Olimpíadas naqueles dias ele não estava o Ada Onda que a gente conhece se ele tivesse ele tinha passado o carro em todo mundo, é isso que eu penso do, do desempenho dele tá certo é... <risos> Não, eu nunca escutei alguém falar que o, o, o Ada Onda tava gordinho, primeira vez primeira vez <risos> Se vocês quiserem comentar esse comentário dele, podem enviar mensagem.